Boa tarde a todas e a todos. O nosso programa de hoje eh, eh, tem como tema o Anos Terribilis do Salazarismo 1961. É uma data eh, que agora de alguma forma se assinala. Eh, o Anos Terribilis do Salazarismo, eh, marcado pelo, logo em janeiro desse ano pelo assalto ao paquete de Santa Maria e que de alguma maneira fecha em novembro com a célebre operação Vagou em que um comando, esfiado pelo, por Henrique Alvão, assalta, um, toma conta de um avião que distribui propaganda contra o salazarismo durante as eleições de, do inverno desse ano para a Assembleia Nacional. O nosso convidado é um dos participantes eh, ainda vivos e bem vivo desses acontecimentos. Camilo Tavares Mortágua, Camilo Mortágua, que emigrou ainda jovem para a Venezuela, aí manteve relações com a oposição exilada. Conheceu e privou com o capitão Henrique Galvão, um dissidente do regime, e inscreveu-se nas lutas desencadeadas a partir da América do Sul contra a ditadura salazarista e também contra a ditadura franquista em Espanha. Participou sim na operação de assalto ao paquete de Santa Maria, de janeiro de 1961, e na operação de desvio do avião da TAP da carreira Casablanca Lisboa, em novembro também do mesmo ano. Em 1967, com Paulo Inácio e, e outros, participou naquilo a que a própria Luar chamou a ação de recuperação de fundos do Banco de Portugal na Figueira da Foz. Apesar destas ações revolucionárias de grande impacto político, Camilo Mortágua nunca foi preso pelas polícias do regime. Com a Revolução de Abril, eh, tornou-se um dos dirigentes da ocupação da Herdade da Torre Bela no Ribatejo. E foi a partir de 1974 um ativo participante no movimento associativo, popular, de cariz social. Obrigado, Camilo, por estares aqui hoje connosco, nesta conversa. Pela redação do podcast está também presente o Luís Farinha, investigador do Instituto de História Contemporânea, membro da redação do podcast, ex-diretor do Museu do Aljube, Resistência e Liberdade. Vou abrir esta nossa, esta nossa evocação, dos acontecimentos do ano de 1961, com uma pergunta para o Camilo, da seguinte forma, para o nosso público mais jovem ou menos conhecedor da história da oposição ao regime fascista, podes contar-nos o que foi, como surgiu... E o que resultou desta célebre operação de assalto ao Paquete de Santa Maria durante vários dias transformado em Santa Liberdade? Como é que surgiu essa ideia? O que é que foi? Quer dizer, como acabou? Há muita gente, há muitos jovens que nos estão a ouvir que não, que não sabem o que é que isso foi, que têm uma ideia vaga do que é que isso foi, e, no nosso, e como temos uma uma população ouvinte muito, com, com, com muitos jovens que, que seguem o nosso programa, a minha pergunta era mais para esclarecer o que é que foi isto, do Santa Maria, como é que surgiu a ideia, como é que se concretizou e, do, e disto o que é que resultou para a luta contra a ditadura. É a minha pergunta, mas o Luís Farinha também quer fazer outra e vamos, como de costume, passar-lhe a palavra antes do Camilo passar a responder e a, e, a, e a dizer de sua justiça. Viva Camilo Mortago, boa tarde. Boa tarde. Uh, o Camilo vai para a Venezuela muito jovem. 17. 17 anos. <risos> uh, e exatamente na, na sequência da pergunta do Fernando de Rosas sobre, no fim de contas, quando enfim, surgiu a, o assalto ao Santa Maria, esse período anterior a chegada, à, à, enfim, à Venezuela, uh, como é que o Camilo se inscreve nas redes de oposição ao exílio, quer dizer, uh, já ia de cá com alguma formação política, com alguma intenção política ou vai para a Venezuela fundamentalmente porque, enfim, emigra-se também do ponto de vista do interesse de levar uma vida diferente e melhor. Como é que se inscreve, como é que, como é que chega lá, como é que se inscreve nas redes de, de oposição ao regime que existia, que existia na Venezuela na altura? Eu só vou para a Venezuela porque Portugal já não era mais possível para mim, portanto vou para a Venezuela sem objetivar concretamente as coisas, mas vou com o intuito de me libertar. E, e como e, é que chega-se ao contacto com a oposição, como, como, é, que, como é que os encontras? Quer dizer, eu antes de ir para a Venezuela era padeiro. Uhum. Era padeiro por circunstância, mas também padeiro por uh, sucessão familiar de atividade, etc. E a minha ida para a Venezuela sendo contra aquele sentimento normal da família, de, de ver que para eu era, eu era o único filho. Mesmo contra isso, eu acho que é, é um grito de revolta. Eu saio porque não quero mais isto. E, e, e dizer isto era a situação presente. Eu, por circunstâncias várias, uh, os médicos tinham praticamente proibido de estudar né, porque eu tinha tido uma meningite, não sei o quê, estudar não podia, uh, não, não podia progredir de maneira nenhuma e eu sentia-me completamente amarfanhado, como, como, como se diz e pronto, portanto, a Venezuela era uma opor... a Venezuela ou qualquer outro país que fosse era uma oportunidade para eu me libertar e na altura a Venezuela era um país com uma certa liberdade na altura a Venezuela era, uma... era de facto como um país que embora tivesse raízes muito duvidosas, mas na, naquele momento em que eu cheguei, para Jiménez não era nada, só veio a ser depois, de maneira que era um, era um país com uma certa liberdade. Por exemplo, diferente do Brasil, o Brasil era mais, era mais fechado, não é? Olha, eu para lhe dizer a verdade. Eu acho que não tinha ainda compreensão uhum. suficiente da realidade uh, venezuelana e brasileira. Uhum. Eu ia para a Venezuela, eu podia ir para a Malásia. Uhum. Uhum. Eu queria lá saber. eu Quando, quando aqui... Uh, pronto, cheguei à conclusão de que iria para a Venezuela fui a correr ver no mapa onde é que ficava isso <risos> exatamente <risos> pronto e como é que encontrou como é, como é que chegou à oposição como é que não levava contacto nenhum não, é? não sabe essas coisas essas coisas vêm eu vivia num pátio no Alto Pina e a família vivia numa casinha numa, numa, numa, em, em, em, dois, em dois espaços, uhum. tinha, era um espaço onde tinha a cama e um espaço onde tinha a cozinha e, e, e a cama para, para quem dormia só, Maneira que, bom, eu tinha perfeita, nessa altura, eu tinha perfeita consciência de que, de que, pronto, era era do pátio, não era de mais ninguém, era do pátio, e, e nessa altura essas coisas têm muito a ver, porque a gente olha para as raparigas, e depois as raparigas uh, Começam a analisar que, que, se, se vale a pena ou não vale a pena, e a gente tem aí todas essas coisas, não é? Mas eu tinha tido a sorte. Nessa altura, no Largo Martimunis, havia um velho prédio, que esteve, foi o único ali muito tempo, da Sociedade de Padrias, do Castanheira de Moura uhum. e, e nesse prédio bem, eu, eu era, era ali aprendiz de, de padeiro tive a sorte de de um dia chegar lá um encarregado vindo do Tarrafal uhum. Antigo preso político do Antigo Tarrafal. preso político e e não sei porquê, possivelmente ele também com outro intuito, não sei, mas prestou-me muita atenção. De maneira que eu fui, fui lendo, fui lendo as coisas que ele me cedia e embora, e depois era quase por opção se havia uma manifestação, se havia isto, se havia aquilo, se havia aquilo, eu queria ir. Não raciocinava, mas queria, mas, mas queria estar. E portanto, quando quando se põe o problema de sair do país, aí sim eu já saio com alguma consciência política, alguma. Já saio, já saio com. E, e não me agradava muito ir para um país. Onde, onde havia uma ditadura. Mas confesso que hum, eu passava por cima disso. É como disse, eu, eu queria ir a sair. Portanto, passei por cima dessas, dessa história. E depois, e depois, lá na Venezuela, os contactos surgiram como? Os contactos com. Com, com, o grupo, com, com o grupo dos espanhóis e é, dos portugueses? É, é, é muito diverso. É muito diverso. Por exemplo, o, a circunstância que, que se dá para derrubar o regime de Pérez Jiménez uhum. é, é uma circunstância muito especial. Porque é, a meu ver, dos poucos casos em que uma greve... Derruba um presidente e um sistema. Uhum. Mas pronto, mas foi uma greve. Uhum. Foi uma greve e foi uma greve diferente. Digamos assim. E, e já nessa altura, já nessa altura, é também uma lição, uma lição impactante presenciar e participar nessa, nessa, nessa, nessa questão. De maneira que, pronto, na, na, e depois eu vivia num meio muito propício a esses contactos. Eu fazia programas de rádio. Tinha, tinha chegado à conclusão de que havia uma grande colónia portuguesa e que precisávamos de ter, de ter veios de comunicação, etc. Bom, e eu tinha programas de rádio normais todos os dias. Bom. E maneira que, quando essas coisas chegaram, é claro que, que eu segui, seguia, e quando se deu... Quando se deu a greve, por exemplo, para roubar o Pérez Jiménez, eu fiz greve. Depois havia muitas emissoras. Emissoras sem. Havia muitas emissoras. E. Na sequência da. Na sequência da greve, eu não sei por que razão, mas. Me, me teram, Fui coordenador, coordenador, digamos, que era o correio que fazia, que fazia, que fazia os contactos das emissoras para, para, para coordenar, coordenar programas, horários, etc. Bom, e, e, e assim conheci pessoas, fui conhecendo pessoas, conhecendo de pessoas da oposição em Caracas. E, algumas, e, algumas, e, e conheci também, logo, mas isso mais cedo, logo que cheguei, porque em cada colónia existia um núcleo, um núcleo de, opositores. de opositores, um núcleo pequeno, uma coisa pequena, mas de opositores. E na Venezuela eu sabia que havia, que havia gente que havia gente da oposição. Aquele movimento democrático de libertação das colónias já existia na altura? Ou... Não. Não. Nessa altura havia o, o mais representativo era um homem chamado Daniel Moraes que era marido da primeira funcionária do Consulado. Uhum. Estas, estas, estas contradições ah. que às vezes se encontram... Em é, relações. <risos> e que são a exceção. De maneira que... E o Daniel Moraes era um, um homem de esquerda. E conhecia alguns, entre eles, um homem que tinha participado numa naquela ação de pôr a bomba na, na, na, na, na o atentado contra a Salazar contra a Salazar uhum. e, e pronto era, era era era gente com alguns com com com passado Sim. E, e esses foram foram digamos o, o enquadramento o enquadramento Sim. Depois criou-se uma associação chamada uh, Associação Portuguesa, portuguesa de Imigrantes, uma coisa assim parecida. E, claro, à medida que se criavam associações, era, havia sempre a preocupação de criá-las com o cunho político. E no meu caso, eu tinha criado uma empresa pequena que tinha, que tinha horas, horas compradas em várias emissoras para, para fazer rádio. E tínhamos um jornal chamado Ecos de Portugal, assim, e, e utilizávamos tudo utilizávamos todos esses meios para fazer o possível. De maneira que eu acho que as coisas nascem e crescem lentamente. Não é de um dia para o outro que, que uma pessoa assume, assume um ideal. Não. É? não. É, é, é, são coisas são coisas lentas e, e, e como, é que, como é que conheceste o capitão Henrique Calvão? foi já para preparar o, o assalto ao Santa Maria ou já o tinhas conhecido antes da operação? olha, foi só para o assalto ao Santa Maria porque o assalto ao Santa Maria nasce como... Pronto, não, nasceu, não nasceu a ideia do assalto antes de ter nascido a organização. Nasce primeiro a organização e depois o Santa Maria é um recurso. Sim. A organização é o drill, é isso? Não é? A organização é o drill. A organização é o drill. A organização é o drill. Com espanhóis e portugueses, não é? Com, com espanhóis e portugueses. Primeiro os portugueses, depois os espanhóis... A maioria deles, a maioria, não é bem, não é bem a maioria, é os homens fundamentais, dois, o Romara, Romara, eram gente que estava em Cuba, que tinham ido de imigrantes da Galiza para, para Cuba, ali tinham politizado. politizado, etc., e eram elementos que estavam... Eu não sei se, isto é duvidoso, não sei se eram contra, contra o Fidel, se eram a um favor, mas eram, eram gente que quando foram convidados para, para vir para a Venezuela, vieram, saíram de Cuba e vieram. E, e na Venezuela havia... Movimento Democrático Independente que era, que era... Era o movimento do Mário Mendes, não? Era, que era, que era, que era o Mário Mendes. Uhum. Hum? Ah, Recordaste-me agora um nome que eu da, da, estava... Uh, eles, eles criaram nesse ano o tal Movimento Democrático de Libertação de Portugal e Colónias, não é? Sim. Uhum. E então... Pronto, aí posto o problema de que era preciso alguém que liderasse aquilo, porque se fôssemos só nós, nós os, os anónimos que estávamos ali, aquilo não ia à parte nenhuma, e chegámos à conclusão de que o Galvão poderia ser um, um nome. O Galvão estava na Venezuela. Estava na Argentina, na Argentina, e escrevemos ao Galvão a convidá-lo para vir. ele aceitou, disse que sim. E depois vimos um pouco, um pouco em dificuldade para cumprir a palavra, porque tínhamos contactos e, e tínhamos quase a certeza de que o Galvão podia ter um lugar na, na universidade. Pronto, ele veio, demorámos ali um algum tempo, umas semanas, até que conseguimos um lugar para o Galvão na universidade. E o Galvão foi ser professor na universidade. Pronto. E aí acertámos. Mas vocês convidaram-no para a operação do Santa Maria, já? Nós convidámos-lo, não. Foi para vir dirigir a associação que tínhamos criado. Uhum. E, e o Santa Maria foi definido já com o Galvão presente. Uhum. Quem é, como é que surgiu essa? Como é que vocês se lembraram do Santa Maria? E dessa nós operação? -o, quer dizer... O raciocínio era sempre o mesmo. Espera aí. Nós temos que fazer qualquer coisa. E tem que ser qualquer coisa que dê... dê nas vistas. Não? E, e, então estamos aqui... aqui a primeira, primeira coisa que surgiu foi, temos que ter uma emissora que chega a Portugal. Está uhum. bem. Arranjámos uma emissora que, teoricamente, chegava a Portugal. Portugal é que não chegava à emissora. <risos> <Não>. <risos> Bom. É, mas aquilo não nos satisfez. Então, e o que é que se faz? O que é que se faz... E havia sempre o problema de que Espanha estava. De Espanha tinha que ser englobada na, na ação. E andávamos à procura. Andávamos à procura. De um plano de ação. Hã? De um plano de ação. Um plano de ação? Uhum. Um plano de ação. Havia o problema de que epá, o Atlântico pelo meio, como é que a gente lá, lá chega, coisa, coisas que a gente aqui faça não têm valor uh, nenhum. Uhum. Tem, que ser, tem que ser qualquer coisa que. Bom. Já havia na altura alguma ligação com o delegado ou não? Não. As ligações com o delegado... É claro, o delegado escrevia ou correspondia-se com a associação que existia. Uhum. Mas mais do que isso mas, não, mas... Eram, eram coisas oficiais. Uhum. Mas quando foi para o Santa Maria ele foi consultado, foi consultado de forma indireta. Nunca ninguém lhe disse que era o Santa Maria, nem, nem que era isto, nem que era, nem que era aquilo. Falaram-lhe num objetivo, falaram-lhe numa coisa que uma coisa e pronto, e ele disse sim sí, senhora, não sei o quê. Quer dizer, houve, um, houve correspondência. O delegado, nessa altura, uh, tem com o Galvão uma relação normal. De entendimento. De entendimento. E quando, e quando o delegado é informado de que há um projeto de uma, de uma ação... De, de, com, com projeção internacional a partir da Venezuela conta o Galvão e o Galvão quando chega a Caracas não o diz mas tem para ele ou guarda para ele a informação de que há uma, uma ação assim quer dizer, ele vem para a Venezuela sem saber do Santa Maria e eles não sabem do Santa Maria. Sabe que vai haver qualquer Sabe coisa. Sabe que vai haver qualquer coisa. Sabe que vai haver um que há um projeto e tal. Pronto, depois na Venezuela uh, isto tem muitas peripécias porque o Galvão acaba indo para uma clínica tem uma, está muito doente uh, depois o Galvão foge da clínica foge é a mesma palavra, foge. Antes de tratado, sai. sai. Foge, foge, foge da clínica e vem, e, pronto, e, e vem ter com os companheiros que, que o estavam a apoiar, etc. De maneira que isto é muito sofrido. Sim. Quer dizer, é, é, passa por muitas peripécias. Mas pronto, ele, ele participa. O comando, o com... e quando e quando e quando se decide porque havia também uma certa questão que era preciso ter em consideração que era era preciso que os portugueses não dominassem as coisas os portugueses na Venezuela pois o grupo o grupo português que estava era preciso que ele tivesse a noção de que aquilo era uma Descem. coisa que tinha que se fazer conjuntamente dessem espaço aos espanhóis não é? hum? Era preciso dar espaço aos espanhóis. Era preciso dar espaço. E nós, por nossa vez, o nosso tempo era, era, era muito mais curto, era muito mais urgente do que o do dos do espanhóis. Uhum. Nós sentíamos a oportunidade e os espanhóis não... Bom, não tinham pressa. Não tinham pressa. De maneira que isso também ajudava E quando, quando se pôs a questão de Santa Maria, houve, durante algum tempo, a hipótese. Eu cheguei a ir fazer uma viagem num barco espanhol de Lagoera, Lago, da, da Venezuela, até, até, até a, como aquilo era até Porto Rico, era para, era para ver o barco, etc. E, fui, e quando cheguei de volta, eles já tinham decidido que era o Santa Maria e acabou. E qual foi, no planeamento da operação, que papel é que te atribuíram a ti? O que é que tu tinhas que fazer? O que é que eu tinha que fazer? Nessa operação. A primeira coisa que eu tive que fazer... Foi, como já disse, fazer esta viagem num barco espanhol para saber qual era a envolvência na coisa. Mas o barco espanhol não nos servia de, de modelo, porque o Santa Maria era muito mais Sim. moderno, muito mais. Bom. E depois. No fundo, isso, o Galvão, o Galvão, eu era, era, digamos, o secretário do Galvão. Portanto, eu tenho noção de que sabia de, de, de tudo e escolhia aquilo que, que mais poderia fazer e o que eu tive foi por exemplo encarregado do embarque em La Guaira de homens e material quantos eram? éramos 20 e qualquer coisa 24, 22 metade espanhóis, metade portugueses? metade metade portugueses éramos 22 ver. com muitas armas ou poucas armas? com com poucas armas e mais então era mais convicção, era mais exibição, era mais exibição, exibição, das, armas. Hã? exibição das armas, das armas, das armas. Mas que, tipo de nós, armas que tipo de armas não... é que vocês levavam, Camilo? Pistolas, Pistola. metralhadoras? Pistolas. E... Pistolas. Pistolas, armas, porque essa foi outra luta. Encontrar essas armas na Venezuela, no mercado negro, com alguns companheiros venezuelanos que, que a gente conhecia e etc. E pouco a pouco foi-se arranjando. Tínhamos uma, tínhamos uma 22 long riff <risos> e tínhamos uma. A metralhadora Thompson, encravada. Foi encravada para o golpe. <risos> en en en encravada, que é Enfim, e depois eram revólveres. Pronto. E, e essa coisa de. Até a natureza das armas era importante, porque precisávamos de armas curtas que pudessem ser transportadas até o local da ação sem sem serem vistas sem, sem serem vistas, é? Enfim. E, e, e dentro do navio vocês tinham planeado o que, é que o que é que se, a, a operação o que é que se fazia? Nós tínhamos que é que... planeado. E essa questão pôs-se antes de antes de entrar quer dizer quer dizer nós tínhamos o um navio vinha de Miami entrou no porto de de, de, de, de, de, de, de Coração de Coração e, e nós tínhamos marcado um hotel em que o chefe do pessoal que estava já a bordo, os responsáveis, se encontrariam com o comandante Souto Maior, espanhol, Não. com o Junqueira Dambia, e com o Galvão, a bordo do barco. Portanto, houve duas entradas. Houve duas entradas de pessoal. Houve, envolvido houve, na operação. Houve mais do, mais do que duas. Houve na Venezuela a grande entrada e houve no Coraçal a outra entrada. É, é, é. Digamos assim. E, e quando o Galvão chegou, o Galvão foi, voou da Venezuela para Coraçal, ele não foi no barco desde lagoaira. Ele embarcou, ele embarcou no coração. E estava combinado que eles se encontrariam espanhóis, portugueses, galvão e etc. num hotel e que ali, ali é que se assentaria no plano de ação. Só que Aquilo nunca mais Nunca mais se entendiam Porque O Galvão E com razão Penso eu, ainda hoje Defendia que A operação tinha que ser Feita a com luzes acesas, sem não havia que procurar na, na ponte de comando, na ponte de comando com as condições naturais. O, os espanhóis queriam uma ação violenta e, e rápida e, e de surpresa e, bom, e cada um, cada um tinha a sua a sua razão, e nas discussões tidas antes não se chegou a acordo, não se chegou a acordo. Portanto, embarcaram todos sem haver um acordo sobre o plano de operações. Embarcaram todos sem haver acordo. E depois disso, o Galvão chamou-me e pediu-me para eu fazer a ligação entre os dois grupos. Pronto. Conforme pude, conforme pude desenrasquei-me. Porque nós, portugueses, estávamos todos, ou quase todos, alojados na terceira classe do, do, do Santa Maria e. Havia depois os responsáveis e alguns espanhóis, etc, que estavam em camarotes, de segunda, etc, etc. Porque tínhamos tido, tínhamos tido receio, não sei, tínhamos tido dificuldades. Algumas passagens tiveram que ser compradas da de de, de Venezuela para Miami, muito mais baratas do que da Venezuela para Portugal questão de, de, de económica, etc., Bom e, portanto, alguma, alguns de, de, dos espanhóis só tinham camarote até, até Miami, e, e, e ali a gente tinha conseguido, tinha-se conseguido de qualquer maneira agrupar os portugueses. Estavam ali em terceira, mas tinham dois ou três homens com camarotes onde podiam meter dez pessoas ou vinte para discutir à vontade. Andrera então, que assim foi. E depois, como não se entendiam os dois, fomos. levados para o último deck do barco, último, a última parte de cima, fomos levados para ali decidir. E pronto, e... Nessa, nessa altura, ainda ninguém desconfiava no barco? Ou já tinham tomado o barco propriamente? Ainda não tinham tomado o barco? Não, não tínhamos tomado nada, ninguém desconfiava. Ainda ninguém desconfiava de nada? De nada tudo que era tudo todos aqueles preparativos eram preparativos prévios eram preparativos clandestinos e nessa reunião qual foi a decisão tomada e nessa reunião não foi reunião nenhuma foi foi a ação ah sim exatamente foi a ação cada um achou que era que, que a ação era era ali e tinha que participar foi foi quase dizer... Então vamos lá embora, vamos lá embora. Uhum. E portanto, marcharam sobre, a, marcharam a, a, a, sobre o comando. E marcharam, houve três, três coisas importantes. Uma, mas essa, essa quase não teve importância. O Galvão e mais três ou quatro pessoas iam bater à porta do camarote do comandante do barco e convidá para sair. Um grupo de espanhóis iria tomar conta da TSF e da... E, e o outro grupo ia tomar conta da Casa das Máquinas, uhum. do arco Portanto, e, e ninguém ficou encarregue da ponte de comando? Não, da ponte de comando era o, era o, o homem que ia, que ia bater à porta do galvão. Ah, está bem. Era... Porque era, era a ponte de comando. A ponto de comando no Santa Maria é uma coisa que está envidraçada na frente do barco, exatamente. Está, está envidraçada para... uhum. e que vem obscura, vem com luzes apagadas para poder ter, ter vistas. E a, a ponte de comando era num deck, num nível superior ao camarote do comandante do barco. Um era num piso, outro era no outro, mas eram próximos, e servidos pela mesma escada, e pela mesma... De pela, pela, pela, maneira que, pronto, aquilo foi assim, aquilo deu-se... Estavam em pleno Atlântico? Estavam estava em pleno Atlântico. Mas houve reação? Houve! Não e um morto. Não houve reação na ponte de comando. Há dois marinheiros que se opõem, que se opõem. e. o está, está o grupo de assalto a ponto de comando, com portugueses e espanhóis. E quando estão na, na discussão, uh, porque mãos, mãos no ar e não sei o quê. E havia um, um que não, um ou dois que não. Que estavam a e, há os, e há os espanhóis que, que ah não, então toma lá, pumba uhum. e esses tanto deram, deram início à festa uhum. e, e e a coisa aí a, portanto, quantas pessoas é que morreram no, do, na operação? não morreu um morreu este caso que ficou lá mas, mas ninguém, não, não é mais ninguém. Mais ninguém. E esse morreu. É, é duro dizê-lo. Pela coerência do Galvão. Porque naquela situação há uma coisa que é os sentimentos. E outra coisa é que é a coerência militar das coisas. Né? E o Galbão, desde o início, disse, não senhor, aqui não, não sai, aqui mora, morre, acabou. E, e o resto do pessoal. Foi todo solidário com o, com o desembarque dele lá na, na, na ilha, para ver se... Queres dizer que o desembarque na ilha foi... Eh, não teve o acordo do Galvão? Não teve. O Galvão não queria que isso se fizesse. Não e achas que isso teve um preço eh, negativo para a operação? O que é curioso é que depois dessa, desse ato, dá-se um caso... Porque vamos lá ver... O itinerário do Santa Maria, mesmo para quem participava, era secreto, ninguém sabia para onde é que ia. E... e o Galvão... Tinha de facto, ele, ele disse que tinha, houve quem duvidasse, mas hoje não... Tinha, tinha gente em Angola. E queria dirigir o navio para lá. E queria dirigir o navio para lá, mas não o queria dizer. Uhum. Não queria comprometer, não sei o é, quê. não de maneira que, pronto, aquilo era, era, era um jogo um bocado, um bocado dúbio. Uh, até que até que este este ferido este morto dá-se por precipitação dos espanhóis pronto mas mas nós decidimos que não íamos pôr isso em valor sempre isso foi sempre qualquer coisa que esteve por trás das coisas, mas nunca, nunca se explicitou isso. E a partir daí... A partir daí... Porque havia, havia sido definido anteriormente que o barco era português, sim senhor, em águas internacionais era o Galvão quem... Comandava. Quem, quem comandava em águas uh, nacionais de, de, de, de, seria o soto Maior, o comandante. Uhum. E, que, e, porto, e, portanto, havia sempre aquela questão de quem é o responsável pelo Santa Maria. Uhum. Entretanto, são sobrevoados por uh, aviões americanos. Não só, mas também por aviões americanos. E interferiu, se interferiu na forma como a coisa se desenvolveu a partir daí ou não? Essa é a minha dúvida. Porque nós fomos sobrevoados por diversas coisas. A última coisa... O navio teve dois ou dois dias ou quê, não, perdido, ninguém sabia onde é que qual, qual era o rumo, até que foi localizado. Pelos americanos. Pelos americanos. E, e tinha havido correspondência entre a Secretaria de Estado Americana e, e, e o grupo. Tinha, tinha havido correspondência. E, e nós tínhamos muita confiança, devo dizer-lo, muita confiança no Kennedy, que Kennedy acaba, acabava de ser eleito, Sim, eleito exato. não sei o que mais, e nós tínhamos confiança no... E, e nunca foram muito pressionados por ele. Não. Então o Almirante que foi a bordo de falar com o... o almirante. Com o Galvão. O almirante Smith. É... Tu assististe à conversa, ou não? Hã? Assististe a essa conversa? Assisti. E, e, e como é que isso correu? O que, o que é que o almirante apresenta? Correu muito bem, porque o Galvão e o Souto Maior, não é o Souto Maior, é o Velo e o Junqueira Dambia, tinham combinado o que é que iam dizer ao americano. O Galvão falava inglês? Falava. Uh, tinham combinado e disseram-lhe, pronto. E, e havia uma coisa que aquelas mil e tal pessoas que estavam dentro do barco estavam perfeitamente. Estiveram sempre tranquilas? Sempre. Sempre até um certo momento. Uh, mas estiveram tranquilas e o discurso, o discurso foi sempre certo, uno Tinha e, as, alguma... e as negociações com os americanos os americanos o que queriam era o barco a gente pode pensar que os americanos queriam era qualquer coisa compromisso criam o barco e os, os viajantes americanos não é criam o, o... as pessoas que viajavam claro criam era o barco e, os... e, e a segurança e o Galvão e o e o Galvão e os espanhóis nestas coisas eu tenho que dizer que o Galvão é de, é de muito mais é mais assertivo, mais assertivo, mais mais firme, mais firme. E, bom, não. Era. Mas voltou para trás, Hã? Mas voltaram para trás. Não. Ah, chegou a... chegou-se. Estavam, estavam os homens da da marinha e da, brasileira e e os homens da aviação brasileira, que estavam no, também nas negociações, e pronto, e decidi, e, e, mediante, a, mediante a posição do Brasil, que era, serão convidados, mas não serão... E, e o almirante já estava a par disso? Ah, ele trouxe essa proposta? O almirante tinha sido posto lá, e, tinha tinha, e, e foi-lhe dito não. Nós, entre vocês, americanos, e os brasileiros. Era o gênio que ia tomar, posso, o gênio Quadros. Era o gênio Quadros. Nós preferimos o Brasil. O Brasil não tinha dado nenhuma. nenhum lamiré do que é que ia fazer mas pronto, eles jogaram jogaram nessa história eu penso que talvez aí tivesse sido possível outra coisa, outra coisa. mas enfim, bom quando chegaram ao Brasil sentiram-se muito frustrados ou sentiram-se pelo contrário que era um trabalho que podia ser reconhecido? Quando nós chegamos ao Brasil é preciso saber que nós tínhamos tido uma conversa com o Genio Quadros na Venezuela uhum. anterior à, à operação. À, à operação. Uhum. Mas puseram no ocorrente da operação. Ah. Ele sabia. Portanto, e... ele... Aquilo era, era, era um cúmplice. Certo. Era um certo. cúmplice. Certo. E... e como é que foi a visita do delegado ao, ao Santa Maria quando o barco chegou ao Brasil? Olha, o delegado chegou vertical, como era, como era ele, é? inteiro e duro. Uh, com com a continência com a continência posta militar à porta, no, no portal onde estavam os, os companheiros nossos a servir de, de, de guarda de honra guarda e e os espanhóis aceitaram de Brungarado servir de guarda dom ao general não, Delgado? Não, porque nós resolvemos isso com os portugueses. Ah, sim, claro. claro. Nós, quer dizer, eu é que resolvi isso com, com os portugueses porque, bom, os espanhóis queriam pôr o Delgado ao, ao fundo do mar. Não podiam, não podiam queriam, queriam mandá-lo à água. E nós é que servimos ali de... Bom. E porquê aqueles é que eles tinham essa aversão ao Delgado? Não sei, não sei, mas eles não... não gostavam dele. Era porque era general, era porque era não sei o quê, era porque era de exército, -se, não sei. Mas e as pronto... coisas correram bem entre o, Gal... o, o Delgado e o Galvão, na conversa? Correram, nessa, nesse, nesse, nesse dia correram bastante bem. E isso durou um mês ou dois meses. Depois, no Brasil, as coisas azedaram, azedaram e pronto. Diz-me uma coisa, Camilo. Agora, do ponto de vista humano, do ponto de vista do teu, da tua experiência pessoal, o que é que tu achas, que opinião é que formaste do, do capitão Henrique Galvão, que era um homem que tinha um passado colonialista, era um homem bastante anticomunista, por outro lado, era um homem que com provas de coragem e firmeza anteriores até, na fuga, etc. Mas para ti, para ti, qual é o perfil de, de, deste homem? Eu, entre dois perfis, um sem coerência e outro com, com uma linha bem determinada, prefiro prefiro o que tem a linha determinada. Ou seja, Galvão e Delgado. Galvão e Delgado. O Galvão, ao contrário do que muita gente pensa, não é anticomunista, nem, nem era anticomunista. Isso foi onde o Delgado se agarrou para O delegado era um homem de caserna, era um produto de caserna. O Galvão era um produto da universidade, da escola. O Galvão era intelecto, era, era pensamento, que se preocupava com a tática, etc, etc. Era um homem da comunicação também. O homem que escreveu muito. Era um homem da comunicação. Uhum. E o delegado não. O delegado era para, era para a Frentex. Uhum. Uh... O Galvão tinha um defeito. Ou teve um, teve um defeito. Foi que... Uh, quis ser paternalista com, com o delegado. Bom, achava-se superior. Ele era general, o outro era capitão. <risos> Essas coisas ficam. Uh, é? a, a uh, Galvão achava que. Não no plano político. No plano político, isso então nem se falava. No plano político, o delegado era o, era o presidente de, do país. Acabou. Uh, mas, sem ser no plano político, o Galvão era anticomunista e se você, se, quem, quem for, que não é, não é, muito, não é muito frequente, aliás, uhum. mas se você for ao detalhe, uhum ou detalhe e perceber porque é e porque não é, não sei o que mais, você chega à conclusão de que o Galvão pode, ser, pode parecer anticomunista, no seu onde, no seu porque tem uma filosofia de vida de, de intelectual. Naquele comunicado que ele distribui em novembro. Ele afirma-se um pouco como anticomunista, não é que ele... ele, ele isso é isso que ele afirmava hum. uh, preentoriamente. Hum, é assim. né? Agora, eu na minha leitura uhum. tenho que pesar as coisas nos dois lados. Eu prefiro a, a, o cuidado, a desconfiança... Uh, uh, o cálculo etc do, do Galvão do que meia bola é força do, do, do Galo uhum. O nosso tempo está de repente estivou o tempo mas temos ainda 5 minutos e eu, eu queria fazer sobre isto do, do Santa Maria uma última pergunta que é esta do ponto de vista histórico ou político, na tua opinião, foi importante essa operação do Santa Maria? Valeu a pena fazer aquilo? Rendeu politicamente? Eu gostava que essa pergunta fosse feita coletivamente. A, todo, a todas as pessoas que participaram e até aos passageiros e tudo mais porque e sobretudo a nós a nós gente que, que esteve na preparação e não sei que mais não sei que mais para muitos de nós aquilo é um falhanço porque não para outros é, é um sucesso para mim isso não é nem uma coisa nem outra. Mas é um facto importante, importante na história da situação. Eu estou convencido. De e que... é uma denúncia internacional do regime sem precedentes. Não é? Eu lembro-me perfeitamente dos. E da gente Da União Soviética Todo, todo mundo no, no, no, E que Pronto, estavam a aplaudir Agora Concretamente O que é que isso O que é que isso Influenciou Na situação geral Eu acho que esse foi o primeiro ato, primeiro ato de derrota de Salazar. O primeiro ato. É a primeira vez que ele, que ele se vê. Que ele se vê. Bom. E, que, e que falham os aliados, não é? Porque os aliados, no fundo. É... Mas é por isso. Claro. Ela, mas é por isso mesmo. Exatamente. É por isso mesmo é que. Quer dizer, aquele. É aquele, aquele sofisma que ele tem que é apoiado pelas democracias ocidentais não é? de, de legalidade de legalidade das suas coisas cai por terra quando é <risos> confrontado com a realidade Sim. pronto acho agora mas no outro plano para nós também foi um fracasso. Para nós, quer dizer, para aqueles que participaram diretamente. Tinha um, tinham ambições maiores. Pá, eu não digo. a palavra ambição. desejava outra coisa. Mas não era ambição política, porque não era gente política. Não não, não, não, não. Não eram políticos. Mas que tivesse uma amplitude. tivesse mais efeito, não é? Era mais efeito, que resultasse, noutra, que resultasse numa mudança efetiva. Por exemplo, da guerra, por exemplo, não é? E o problema da guerra e o problema das colónias e o problema. Uhum. De, e esse problema da guerra é um problema que está subjacente a esta questão e que raramente tem sido posta na em evidência. Na evidência. Mas tu achas que o Galvão partiu para isso, com a ideia de chegar a Angola, ou isso é uma coisa que se constrói? O, o Galvão, que eu posso dizer é que me parece que era sincero no seu desejo de ver Angola e Moçambique e as colónias portuguesas numa outra situação que não naquela em que estava. Isso eu acho que sim. Ele, ele, ele, ele queria a sua própria experiência em Angola. Em Angola apontava para, para isso, para, para que as coisas fossem mais, mais livres. E, assim. e portanto, se o Santa Maria tivesse eventualmente chegado a Angola, obviamente não, era, não havia grandes mudanças, mas tinha um significado maior ainda, não é? Eu estou convencido que se o Santa Maria, aí sim, aí sim, eu acho que o Santa Maria chegou a Angola, o que não chegou a Angola foi a mensagem de Santa Maria, porque... Em, em Luanda e depois de, desta história toda etc etc verificou-se verificou-se que era como se fosse uma eleição era como se fosse uma eleição e a maioria estava com com gente da oposição só que uh, essa foi outra outra questão que está porque o Santa Maria está uhum. com destino a onda, Cabo Verde, uhum. não é Angola, é a Cabo Verde. Cabo Verde está, em primeiro lugar, sim. Em primeiro lugar. Abandono do Santa Maria, tomada de posse de umas coravetas que haviam lá em Cabo Verde, não sei de que mais. E, e, quer dizer, era, era... Pronto, Era diferente. Era diferente. Muito bem. Camilo, muito obrigado. O nosso tempo passou. Ficámos pelo Santa Maria, mas aprofundámos. E eu até ouvi coisas novas sobre a história do Santa Maria. Queria agradecer a tua presença. O nosso podcast de hoje... Uh, vai para o, uh, vai está a para o ar neste momento, por forma a que dentro do de próximo programa que vamos uh, que vai ir para o ar é uh, respeita de alguma maneira também esta conjuntura, vai ser sobre o golpe dos generais a abrilada de 1961 e vamos cá ter o uh, coronel Aniceto Afonso uh, Ex-diretor do Museu Militar, eh, historiador eh, militar e político desta altura e, portanto, eh, sigam-nos para a semana também. Vamos continuar na mesma conjuntura histórica, o ano terrível de 1961. Começámos pelo princípio, Santa e, Maria, e, janeiro. É claro que aqui, aqui faltou falar um pouco da envolvente mundial do ano 61. Sim. Claro. as coisas foram sucedendo a um ritmo louco. Exatamente. Digamos assim. E, e, e portanto, 1961, o ano da eleição de John Kennedy para Presidente, da República, para Presidente dos Estados Unidos, no quadro no Brasil, ainda e por cima, Brasil, os dois, os dois de interlocutores de fundamentais da questão. De Gaulle uma clarificação da situação em relação à África etc, etc, lenta, lenta, isso da parte da França aquilo bom, mas de qualquer maneira é, é certo e portanto é, muito obrigado ao, ao... Oh, Camilo Mortar eu, eu, eu é que, eu é que agradeço pela, pela oportunidade que muito, deram. Muito, muito obrigado pela nossa conversa foi muito lucrativa ao Luís Farinha também obrigado. até para a semana, desta vez com o Coronel Aniceto Afonso vamos passar do Santa Maria para Abrilada em 1961. Muito obrigado.